Olá, eu sou a Maria do Blog Maria e temos outra peda. De hoje vai ser uma espécie de maquilha e fala, só que não vai ser nada disso. <risos> eu vou cozinhar e falar com vocês. Eu pedi para vocês me fazerem perguntas no Instagram e no Snapchat e vocês mandaram-me algumas e hoje vou responder às vossas perguntas e fazer as minhas bolachas maravilhosas. Há uma semana, comprei óleo de coco e queria experimentá-las em bolachas e encontrei uma receita com manteiga de do amendoim e são perfeitas. A minha mãe não para de falar sobre isso, o Nuno adorou, toda a gente adorou e queria partilhar com vocês essa receita, ao mesmo tempo que também partilhava com vocês as contas do Instagram dos seguidores que me fizeram perguntas e as minhas respostas a essas perguntas. Se vocês quiserem uma receita de achas fantástica e saberem a minha resposta às vossas perguntas é só continuar a ver e espero que gostem. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar esta barra de chocolate negro em pepitas de chocolate e é super rápida, é só assim aqui, podemos responder à primeira pergunta, a primeira pergunta foi da Thay e perguntou como é que eu conheci o Doctor Who. A primeira vez que eu comecei a ver o Doctor Who foi por acaso no Brasil e eu estava em férias em Pipa e a minha irmã disse-me que estava a ver uma série e que se chamava Doctor Who e eu já queria ver essa série há algum tempo, mas eu sou super preguiçosa mesmo para ver séries e foi a partir daí no Brasil que eu comecei a ver o Doctor Who. Começamos pelo David Tennant, mas eu depois vi desde o início Uh, desta série mais recente, embora também tenha visto alguns episódios do antigo, da primeira série de todas, com os primeiros Doctors. É incrível como vários atores conseguem ser a mesma pessoa e eu consigo ver o Doctor em, em todos esses atores, mesmo tendo características diferentes, porque os Doctors regeneram e, são, e ficam pessoas um bocadinho diferentes, mas eu vejo o Doctor em todos eles e eu acho isso incrível. Agora o que eu vou fazer é Derreter o óleo de coco com a manteiga de amendoim e é uma coisa que dura 5 segundos, é mesmo super rápida. Ok, enquanto eu deixo a minha mistura descansar, vou começar a pesar e ter as quantidades certas para depois misturar tudo. Vou também responder à próxima pergunta que é da Beatriz e ela pergunta se eu fiz faculdade e se sim que curso é que tirei. E o curso que eu tirei foi de pintura na Faculdade de Realidades do Porto. A Brenda mandou imensas perguntas, por isso vamos tentar responder a tudo. Ela pergunta quais são os conteúdos que eu gosto mais de gravar e que eu me sinto mais à vontade. E é sem dúvida os vídeos sobre fotografia porque eu adoro fotografar e adoro partilhar com vocês as minhas dicas e ver vocês usar as minhas dicas nas vossas fotos, acho que é incrível, vocês são mesmo incríveis, vocês não têm noção. Fico mesmo contente quando vejo vocês usarem as minhas ideias e a gostarem do meu canal. E ela também pergunta quem é o meu fotógrafo. E eu costumo ser, na maior parte das vezes, a minha própria fotógrafa. Não tenho ninguém que goste imenso, imenso, imenso de fotografar e queira experimentar comigo. Por isso, quando eu tenho uma ideia e quero fazer, faço sozinha. Quando eu quero tirar fotos de looks, é a minha mãe que me tira as fotos. Costumamos tirar as fotos ao sábado e ao domingo, quando vamos passear. E o Nuno às vezes também me tira fotos, quando também vamos passear pelo Porto. Por isso, são três pessoas, eu, o nono e a minha mãe. A Brenda também perguntou como é que eu me sinto ao saber que tenho imensos seguidores do Brasil. E quando eu digo imensos, são imensos, porque são 83%, 83 das visualizações são brasileiros, os portugueses são só 13%. Estou super contente com vocês, porque vocês são, são mesmo bons seguidores e comentam imenso e e mandam-me mensagens para eu continuar ativa no canal e vocês são mesmo incríveis eu também tenho seguidores portugueses que são assim mas é uma porcentagem mesmo pequena dos, dos brasileiros e quero-vos agradecer por continuarem comigo mesmo que às vezes não percebam bem o que é que eu digo Quais são os meus sonhos e desejos para o futuro pessoal e do canal? Ora bem, eu espero Uh, em breve, viver sozinha, mas sei que isso ainda vai durar um bocadinho, se calhar. Eu gostava que o YouTube se transformasse em trabalho, e não só um hobby, porque eu adoro mesmo uh, filmar para vocês e falar com vocês, e eu adorava que isto pudesse ser mais que um hobby Logo se braço. O que é que me inspira para fazer fotos maravilhosas? <risos> Obrigada, desde já. E... Eu preciso de dois ovos. <risos> Esperem. Eu não me inspiro em ninguém em particular, nem em nada em específico. Eu acho que é uma junção de tudo que eu vejo na televisão, no, na internet, coisas que eu leio e depois inspira-me tudo. É como eu vos disse naquele vídeo de, do desafio fotográfico, vocês têm que se alimentar de muita informação visual e depois o cérebro vai fazer isso por vocês inconscientemente, vocês vão começar a ver o que é que vos interessa mais. A, a ir por esse caminho, a demonstrar o vosso estilo isso vem tudo de vocês, não é? não precisam de imitar uma foto para ter uma foto bonita isso pode vir de vocês e eu acho que é isso que acontece comigo porque eu nunca, nunca imito uma foto que vejam e as ideias vêm do nada então, como eu respondi já na, na pergunta da Tay eu adoro o Doctor Who adoro o Sherlock mas o Sherlock britânico com o Benedict Cumberbatch não o americano, não gosto muito e estou ansiosa para começar a ver outra vez a Prison Break uh, o ano passado tentei ver desde o início fiquei na terceira temporada, falta-me duas temporadas para acabar espero ver isso antes de começar o primeiro episódio da nova série mas não sei se vou conseguir, mas sim vou, vou juntar o açúcar os ovos e a minha mistura anterior Estou a ver uma pergunta da Brenda sobre o meu primo <risos> Se o meu primo namora <risos> O meu primo é esta pessoa linda que está aqui E vocês já o viram imensas vezes, já o viram num vídeo do canal E já viram um, já viram imenso no Instagram, nas Insta Stories E ele realmente é uma pessoa super interessante <risos> E engraçada E agora a pergunta se ele namora ou não Acho que vão ter que perguntar a ele Eu deixo aqui o Instagram dele mas, acho que vocês já foram tarde. E pergunta, por último, se eu iria ao Brasil para encontrar meus seguidores? E claro que sim, eu adoro o Brasil e adoro brasileiros. São as pessoas mais simpáticas de sempre. Quando eu fui ao Brasil achei tudo tão carinhoso e amável e adorei passar. estar, foi tão relaxante e adorava voltar, sem dúvida. E se eu, por acaso, for de férias, em breve ao Brasil, e eu um aviso-vos claro, adorava conhecer alguns de vocês, vamos juntar a aveia, um copinho de aveia, pumba, vamos juntar a farinha e um bocadinho de sal e um bocadinho de fermento, e é mesmo só um bocadinho, porque eu só tenho o um bocadinho, mas na receita é uma colher de sopa. Agora a Joana, como sempre tenta ser engraçada, que perguntou quando é que vamos ter um lanchinho, e eu já lhe respondi, mas pronto, posso responder a vocês. Uh, se ela quiser pode fazer uma colaboração comigo aqui no VEDA e aparecer. Vai depender dela, pode passar aqui em casa. Passa aqui em casa, Jana, passa aqui em casa, eu vou-te buscar ao metro. <risos> e depois mandas-me uma mensagem. Quer dizer, eu acho que já mandaste uma mensagem com uma ideia, só que eu agora estou a fazer bolachas. Ok, eu, eu já te respondo. Vamos agora para a pergunta, para a pergunta de uma menina que tem um que é a caia e um coração. Eu deixo tudo aqui, mas ela não tem nome, mas é de suporte, uh, e pergunto o que é que te incentivou a criar um canal de Youtube, uh, no Youtube, e tens algumas dicas para quem queira começar. Eu estou cheia de dicas para vocês, se vocês quiserem começar, comecem, escrevam no papel as vossas ideias, por exemplo, qual é o tema que vocês querem, querem uh, um canal de culinária, Querem um canal de beleza? Querem um canal de jogos? Para jogar jogos no computador ou na Playstation? O que é que me falta? Ah, as fitas de chocolate. Ou então, se vocês quiserem de lifestyle, pode ser os vossos look do dia, a vossa maquilhagem, um, os vossos penteados, tudo assim relacionado. Até pode ser que seja mais fácil, pode ser também de jogos, tudo junto. Mas escrevam num papel as ideias para os primeiros vídeos, por exemplo. Podem fazer um vídeo a uh, explicar quem é que vocês são, o que é que vocês querem ver no canal, o que é que as pessoas vão ver e tentem ma manter um horário, ou seja, às segundas e às quintas, às... só às quartas, por exemplo, para os vossos seguidores saberem o que é que vão esperar do vosso canal e também quando é que vão ver vídeos novos. E assim faz com que eles voltem sempre todas as semanas para ver o que é que vocês publicaram de novo. Não é difícil ter um canal de YouTube Diz-se que vocês se consigam organizar bem, por exemplo, vocês conseguem fazer 3 vídeos numa tarde. Basta, basta conseguirem organizar bem o vosso dia. E há muitas meninas que me dizem que têm vergonha de começar um canal porque sabem que os, que os colegas ou os amigos vão cruzar por ter um canal. Vocês ignorem. <risos> se vocês querem começar um canal, comecem, divirtam-se. Se eles quiserem saber da vossa vida, quer dizer que são bons seguidores. Eu já tenho alguns seguidores para o vosso canal. Eu estou muito interessados em saber que vocês têm um, um canal YouTube. Embora eles possam dizer mal, publicidade é publicidade. Má publicidade é sempre publicidade. Por isso, se vocês quiserem começar um canal, comecem um canal, por favor. <risos> Façam isso por mim. E é super divertido. Se vocês tiverem amigos que queiram também gravar vídeos com vocês, vocês podem fazer desafios, e podem fazer vlogs. E é uma maneira de vocês se divertirem também. É um hobby. É fixe. Ah, e porquê é que eu comecei? Comecei porque... Queria me desafiar a fazer outra coisa. O meu vlog tem agora 7 anos. Mas na altura eu comecei eu tinha cinco 5. E eu queria uma coisa nova. Eu não queria... Já estava a escrever todos os dias o meu vlog. Mas queria um desafio novo. Até já tinha criado outro vlog para vloggers. Mas queriam desafiar mais um bocadinho. Então... Comecei o YouTube. E estou a adorar. Olha, e só quero mostrar a massa. Tem um bom aspecto, não? Se vocês não, mas sabem bem, vai. O que eu vou fazer agora é fazer bolinhas um, da minha massa. É super fácil e parece a coisa mais pegajosa do mundo, mas faz super bem e não fica colado nas mãos, o que é ótimo. Vou fazer bolinhas e vou ter que fazer 4 fornadas não, 2 fornadas porque dá imensa massa, são 32 laxas. Depois vou pôr no forno a 180 graus e vou só pôr, na primeira formada vou pôr 10 minutos porque a minha mãe gosta de bolachas crocantes estaliças e na segunda formada vou pôr 5 minutos porque há pessoas que gostam mais de molinhas. A primeira formada já saiu e estão com um ótimo aspecto. E a segunda, a segunda formada está quase, quase, quase, por isso vou tentar falar rápido. A Daniela mandou uma mensagem a perguntar se eu gostaria de conhecer novos países, como Cabo Verde, e eu adorava viajar o mais que pudesse. Eu já fui à Itália, já fui à Holanda, já fui à Espanha, claro, e mesmo aqui ao lado, já fui ao Brasil, <risos> e adorava. E, e eu adoro viajar e adoro conhecer novos países, por isso adorava viajar pelo mundo todo, se pudesse. A outra pergunta que a Daniela fez foi se eu sei falar outros idiomas. E está-me a fazer mais perguntas agora. Daniela! Sei falar inglês, mas o meu francês está terrível, o meu espanhol é pouquinho, mas estou a tentar aprender a falar espanhol, mas inglês e português sei, também português convém saber, não é? Uh, mas é só isso, e vamos ver mais perguntas que ela fez para mim, só estou a ver aqui. As minhas bolachinhas, eu estava a tentar deixar estas um bocadinho mais assustadas para a minha mãe, mas. Deixa ver. Ok, já estão a ficar assustadas, esperei um bocadinho, eu já vou tirar e já falo com vocês. Ok, já tirei a segunda pornada e parecem-me bem. Estão um bocadinho mais assustados, mas a minha mãe pediu-me para eu fazer assim, por isso, Ok. Próxima pergunta da Daniela é Aliens ou unicórnios? Eu sou da, da equipa Aliens há muitos, muitos anos e eu, quando era pequenina, vi <risos> com a minha irmã um álbum passar mesmo à beira da nossa, do nosso carro Foi assim uma luz que estava a descer das nuvens e começou a andar à beira do nosso carro e de repente zoom foi se embora e se tivesse sido só eu a ver e eu ia achar que estava meio maluca, mas a minha irmã disse que viu o mesmo. Aquilo podia ser uma espécie de teste de algum tipo de avião estranho e moderno, mas foi super estranho. E na altura eu tinha uma amiga e nós, íamos, nós, nós gostávamos dessas coisas dos aliens e assim, e víamos livros sobre isso, então foi super fixe ter acontecido comigo. E a próxima pergunta dela é qual é a minha comida favorita? E eu gosto de tudo, sou a pessoa mais fácil de agradar. Gosto de arroz com carne picada e gosto de arroz com frango, daquele arroz fica todo junto e que é suposto não ficar todo junto, mas é tão bom, tão bom. Ah, uh, adoro pizza, <risos> eu gosto de hambúrgueres, eu gosto de tudo, basicamente. Eu não consigo perceber como é que eles ficaram com um ainda melhor aspecto que da última semana. Oh, meu Deus! Hum. Quero-vos agradecer pelas mensagens que vocês me mandaram. Espero que vocês tenham gostado e viemos amanhã.